Neste vídeo veremos as mais incríveis imagens de objetos voadores não identificados registrados em todo o globo terrestre. Mas antes, já vai deixando seu like e se curte assuntos de ufologia, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. ¡Cabo está pasando enviola! ¡Ah, ¡Vamos ¡Avanzó ¡Vamos, los ¡Vamos, de ¡Vamos! y 30 y 30 y 30 y 30 y 30 y 30 y ¡Vamos y 30 y 30 y ¡Vamos y O que acabamos de ver parece ser o flagrante de uma verdadeira caçada a um disco voador em alto mar. Dois caças norte-americanos fazem um voo rasante próximo a uma embarcação. Os moradores, apavorados, imaginam o que poderia acontecer com eles. De repente, um disco voador surgiu e mergulhou na água abruptamente. Adiante, um helicóptero que parece ter vindo resgatar os navegantes, certamente para garantir que eles não fossem alvos do objeto não identificado. Este vídeo é antigo e não existe um parecer conclusivo, mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. estava dirigindo por uma estrada quando, de repente, algo lhe chamou a atenção. Havia um disco voador sendo transportado em plena luz do dia. <música> Segundo informações, essas imagens teriam sido registradas na Bahia. Muitos moradores e internautas ficaram entregados com este evento, mas será que de fato é um legítimo OVNI capturado? Bom, nós fomos em busca de respostas e descobrimos que o objeto, na verdade, é um item feito de concreto que estava fixado no Morro do Chapéu e estava sendo transportado para o centro da cidade. Ou seja, é nada mais que uma escultura. Aqui temos um caso realmente intrigante. Isso que aparece no monitor da câmera é aquele pontinho que está lá em cima. Ele achou estranho o fato de haver uma estrela piscando no céu e sem se mover por tanto tempo, ainda mais aquela hora, então ele pegou sua câmera, deu um zoom e foi quando ele descobriu que o objeto era muito mais que uma estrela. Acidentalmente, ele registrou um incrível disco voador em forma de raia. que seria um disco voador captado bem de perto. Não se sabe aonde o vídeo foi gravado, mas segundo internautas este caso teria sido registrado na Inglaterra. Um objeto apareceu no céu enquanto uma família fazia um piquenique em um campo aberto. Essas luzes foram captadas sobre a Ucrânia e até o momento não se sabe do que se tratam tão pouco a origem dessas manifestações ufológicas. Segundo Avila Webb, astrônomo da Universidade de Harvard e uma espécie de caçador de OVNIs, os céus de Kiev, capital ucraniana onde alguns foram avistados, deveriam ser o último lugar para surgirem OVNIs atualmente. O relatório das Forças Armadas destaca um número significativo de objetos celestes cuja natureza não está clara. Foram identificados dois tipos de óvnis: fantasmas escuros e cósmicos brilhantes. Moradores da região relataram que as luzes pairavam sobre as nuvens sem emitir barulho. Em um determinado momento, peixes de luzes simultâneos foram projetados no solo por cerca de um minuto e logo depois desapareceram. O governo ucraniano segue nas investigações para descobrir o que são tais objetos voadores não identificados que podem ser de origem russa, mas sem descartar uma outra ameaça estrangeira. Enquanto isso, internautas sugerem que esta seria mais uma intervenção alienígena em conflitos mundiais como já ocorreu no passado, segundo os teóricos dos astronautas antigos. Mas e você, no que acredita? Deixe a sua opinião nos comentários. Reduzido a 40 anos, ou me lembra de ETs com patas de caranguejo. Calvin Parker teria sido abduzido e examinado em nave de alienígenas. O americano afirma que nunca mais foi o mesmo após o um misterioso episódio. Afirma que nunca se recuperou completamente depois de ter encontrado alienígenas há 40 anos em um episódio no qual as criaturas são descritas como monstros com patas de caranguejo. Isso é algo que eu realmente não queria que tivesse acontecido, contou Parker no aniversário do episódio. Calvin Park, ele tinha 18 anos quando foi pescar com Rickson depois do trabalho e conta que foi surpreendido por um ovni com luzes azuis que continha três criaturas com pele cinza e mãos em forma de garras de caranguejo. As criaturas o pegaram pelo antebraço e o levitaram até a nave. Um americano conta que lá dentro, algo parecido com um olho gigante parecia examiná-lo. Neste momento, Parker estava consciente, porém paralisado. Em um determinado momento, ele viu uma sonda vindo na direção de sua boca. Foi quando ele apagou e não lembra mais de nada. Eles me examinaram como qualquer médico faria e talvez tenham enfiado aquela sonda na minha garganta, relatou Parker. onde tudo aconteceu, o homem precisou tomar três doses de destilado para se acalmar e conseguir lembrar a história. Os oficiais de polícia do condado de Jackson ouviram o relato dos americanos e acharam em um primeiro momento que a dupla estava bêbada. Em uma sala de interrogatório, os policiais chegaram a deixar um gravador escondido para ver se conseguiam uma prova da mentira, porém o método não obteve sucesso. Eles pareciam muito preocupados, contou o capitão Glimwider, que até hoje trabalha como policial naquele condado. Não sei o que aconteceu com eles, mas sei que eles não fingiam medo, estavam completamente apavorados, concluiu o policial. Em certo ponto, ele não estava certo se as criaturas eram alienígenas, porque disse que poderia ter sido demônios, e disse que acredita muito na existência de Deus e do bem e do mal. Mas e você, o que acha deste relato? Será que este homem realmente teve uma experiência com seres de outros mundos? Deixe a sua opinião nos comentários comentários. Essa foi mais uma bateria de capturas ufológicas antes de prosseguir e caso curta assuntos de ufologia, inscreva-se, ative o sino das notificações e já vai deixando seu like.